Leituras Espíritas apresenta Iniciação Primeiro livro da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos Por conta de se tratar uma obra curta, de uma série de onze livros, iremos novamente publicar vários capítulos de uma vez. Esperamos que vocês também gostem desta obra, que consideramos muito preciosa, contendo sábios ensinamentos. Sem mais, vamos à leitura. Prefácio Jovem amigo, outrora eram os profetas que anunciavam a grandeza de Deus e lembravam a necessidade de se implantar a justiça no mundo. Depois, veio o próprio Cristo a ensinar que a justiça apenas é alcançada com o amor. Hoje, vocês são seguidores de Allan Kardec, Espírito Luminoso que, amparado por Jesus, explicou aos homens as leis do universo, fazendo-nos entender que apenas a evolução moral, alcançada por meio do aprimoramento individual, facultará a criatura aproximar-se do Criador, e, inspirada pelas justas leis universais, tornar-se apta a implantar o reino de Deus na Terra. Amigo, contamos com você nessa construção que inicia em si mesmo e que deve se estender aos casebres, às casas de vícios e aos hospícios que cuidam das vítimas dos excessos de prazeres materiais. Cuida que sua tarefa não deve ser a da formalidade social, mas a da transformação anunciada pelo Cristo de Deus, pois o Consolador está com você. Nesse instante, nós esperamos, com o coração empolgado, que você esteja com ele em seus atos, palavras e pensamentos. Em nossa esfera de ação, reconhecemos o seu valor, o seu potencial e a bondade que existe em seu coração. Por isso, lhe pedimos, não desperdice tantas dádivas que carrega em nome da inferioridade. Seja nobre, corajoso e destemido. Estamos com você e estaremos juntos até o fim dos tempos da iniquidade. Juntos, eu, você e a falange do Cristo, iluminaremos a terra. Muita paz, do amigo Ivan de Albuquerque. Espírito CAPÍTULO 1: NO PÁTIO DE UM CENTRO ESPÍRITA ao atravessar o pátio de um centro espírita, a senhora mediunidade passa perto de um jovem que a cumprimenta. Bom dia, senhora. Bom dia. Responde a mediunidade assustada. A mediunidade pensa: Quem será este jovem? Ele me cumprimentou. Coisa estranha! Faz tanto tempo que isso não acontece. Curiosa, ela resolve voltar e pergunta. — Como você se chama? — Felipe? E quantos anos você tem? — 14 anos, senhora. — Estranho. Desde a época do Chico Xavier e da Ivone Pereira, não converso tranquilamente com um jovem dessa idade. — Pensa ela. — Diga-me, você é espírita? Faz tempo que frequenta este centro? Pergunta a mediunidade interessada. Sou espírita desde os onze anos, mas ainda não tive a oportunidade de frequentar um centro espírita. Este é o meu primeiro dia. Ah, por isso conversa comigo com tanta naturalidade. Ainda não foi educado pelo atual movimento espírita. Reflete a mediunidade. Entendo, amigo. Posso lhe chamar de amigo? Claro, senhora. Sempre quis lhe conhecer. Sinto-me defasado por não conhecê-la. Afinal, como ser espírita sem ter contato constante com a senhora? A senhora a mediunidade sorri. Seus olhos se enchem de lágrimas. Será que ela poderia voltar a conversar com os jovens? Neste instante, passa pelo parte o dirigente dos estudos mediúnicos. Ela se espanta. Se o dirigente encontrar o jovem... Bastará alguns minutos de conversa e tudo estará perdido. O diálogo entre ela e o jovem acontecerá apenas depois de vinte ou trinta anos, por meio da obsessão, e não de forma equilibrada como ela gosta. Ao lembrar-se de tantos jovens com depressões e angústias por causa das influências espirituais inferiores, seu coração se entristece. Ela tinha que fazer alguma coisa... Pelo menos este jovem ela queria ajudar. Enquanto ela pensa isso, o dirigente passa sem nada perceber. Ufa, foi por pouco! Diz a mediunidade, aliviada. O que foi, senhora? pergunta Felipe. Nada, meu filho. Vamos conversar no jardim, que é mais calmo. Capítulo 2 No jardim. Agora que estão sentados sob uma árvore, Felipe fala, dando prosseguimento à conversa. — Senhora, sei que posso questioná-la sobre muitas coisas, desde que tenha intenção sincera, métodos de avaliação e disciplina para aprender a escutar e observar. Por isso, lhe pergunto, o um momento é adequado para conversarmos? A mediunidade se belisca e pensa, — Será que eu estou sonhando? Alguém que me entende? Nas atuais circunstâncias, seria possível alguém me entender? Ela olha então para Felipe e responde. Sim, querido amigo, conversemos que a hora é apropriada. Eu queria saber a sua história. Quando ela começa? A mediunidade respira fundo e vai buscar na memória aquelas histórias valiosas que a maioria das pessoas não tem interesse em conhecer. Estão muito ocupadas com coisa nenhuma. Eu sou antiquíssima. Antes de haver habitantes do mundo, eu já existia, porque existo em todos os planos da vida. Sem mim, o universo seria a solidão e a obra de Deus, desolação. Explica ela, humilde e verdadeira, em suas palavras: Que bonito! Sabia que aprenderia muito. Continue, por favor. Eu que impulsionei o ser primitivo a ter fé em Deus e na vida espiritual. Eu me lembro bem que na época eu movia pedras, batia em árvores e permitia que os encarnados vissem os desencarnados. Tantas cenas interessantes. Nas materializações de espíritos, conseguia que mães desencarnadas voltassem para abraçar os filhos amados e que namorados se despedissem se olhando nos olhos. O ser, mesmo primitivo, já ama. E ampliar o amor é a minha função. Também cuidava das crianças. Quando elas ficavam muito tristes pela morte de seus animais, eu fazia de tudo para que elas pudessem vê-los e brincassem com eles. Você precisava ver o quanto elas se alegravam. — Que interessante! E elas não tinham medo? — Medo? De quê? Elas sentiam que sou parte da obra de Deus e gostavam de mim, tanto quanto das chuvas e dos rios. Que bons tempos! — Diz Feliz. — E você ajudou a melhorar a vida deles? Como? — Como? Pergunta Felipe mocontendo sua curiosidade saudável, sim comigo tem progresso material e espiritual, só não gosto de gente preguiçosa que não quer aprender e de gente ignorante que troca espiritualização por ambição. hum conte me mais por favor, como você ajudou essas pessoas. ajudei na casa e na descoberta de áreas com alimentos para a colheita, por exemplo. Às vezes era inspiração e às vezes fazia barulho e permitia que o guia protetor da tribo se materializasse e apontasse para onde o grupo deveria ir. — A senhora sempre aponta os bons caminhos. — Pensa Felipe. — Depois foi ainda mais interessante. Quer saber mesmo? — Pergunta a mediunidade, que só revela seus segredos para quem realmente quer conhecê-los. — Sim, quero! — — Prometo sempre honrar a senhora — diz Felipe entusiasmado. — Tive uma tarefa árdua, mas que deu ótimos resultados. Tinha que possibilitar a descoberta de técnicas agrícolas e de criação de animais para que os homens pudessem viver em sociedades estabelecidas e deixassem de ser nômades. Era chegada a hora de eles ampliarem a sua capacidade de pensar e de sentir, de terem condições de se questionarem mais sobre a natureza e de dialogarem. Quando estamos sempre apreensivos com as coisas materiais, o sentimento e a inteligência não se desenvolvem satisfatoriamente. A descoberta da agricultura e da domesticação de animais está relacionada com a senhora? Pergunta Felipe, empolgado. Não apenas essas descobertas, mas vou falar delas. Os espíritos mais interessados nesse assunto eram desdobrados, por mim, é claro, pois eram médiums de desdobramento. E, no mundo espiritual, eram ensinados a plantar, domesticar animais e escolher os melhores lugares para habitarem. Eles saíam do corpo e treinavam, treinavam e treinavam. Isso é importante que seja entendido. Comigo, o trabalho aumenta muito, mas os resultados são excelentes. — Que fascinante! E eles lhe agradeciam? — Sim, com certeza. A senhora Mediunidade reflete. Há tempos que não ouvia alguém lhe falar em agradecimento. Destes tempos difíceis, o normal era ela ser desprezada, temida, proibida. — E como eles lhe agradeciam? — Fundavam templos. — Na verdade, oráculos, como explica o José Herculano Pires. — Esse sim me entendeu. — Eu era tratada com respeito. — Tinha gente preocupada em me ouvir. — Por meu intermédio, eram transmitidos muitos conselhos importantes. — Mas sabe como é? — Fui ficando cada vez mais isolada. — Todo o apego sufoca, e eu fiquei sufocada. — Chegou uma época em que eu não aguentava mais. Precisava sair, ver o sol, conversar diretamente com o povo. — Mas a senhora deixou de conversar com o povo? — Não, nunca. Mas tinha que ser por meio de um oráculo ou as escondidas. E por isso, muita gente ficou com medo de mim. Se eu não me comunicasse por um oráculo, eu era combatida. — Hum, entendo. E o que foi feito? — — Falei com Jesus, ainda desconhecido do mundo material, mas conhecido de todos nós. — A senhora fala com Jesus? Interrompe Felipe. — Claro, meu filho. Não é privilégio, não. É porque sem mim ninguém fala com ele. Entende? — Apresta é uma comunicação telepática, não é? Diz sorrindo. — E o que ele fez? Pergunta Felipe impressionado. Ele enviou pessoas maravilhosas para ensinar nas praças públicas, nos povoados distantes e nas capitais mais importantes. Eles vieram ensinar algo essencial. Eu quero ser amiga de todos. Depois, ele mesmo veio pessoalmente ensinar o amor e ensinar como eu posso ajudar a alcançá-lo. — A senhora é importante! — exclama Felipe com espanto. — Sou, mas também sou simples. Deus quer que eu conviva com todos. — Além de Jesus, com quem mais a senhora conviveu? — A lista é enorme, mas posso citar alguns que você deve conhecer. Sócrates, por exemplo, falou de mim no seu julgamento. E de fato ajudei muito o filósofo de Atenas. Alertei-o que deveria dedicar-se à filosofia. Ele queria ser político, mas não podia ao menos não naquela encarnação. Graças a mim, ele foi avisado e nasceu a filosofia ocidental. Com minha ajuda, certa vez ele foi salvo de um acidente que seria fatal. Eu permitia que seu guia inspirasse ele e os seus discípulos, bem como outros encarnados. Não é fácil fazer filosofia. Transmitir ideias complexas exige muito esforço de todos, de encarnados e de desencarnados, mas valeu a pena. Com quem mais a senhora conviveu? Felipe mal pode se conter. Lembro-me do profeta Isaías. Convivíamos tão bem. Auxiliei-o a moralizar o povo, a condenar as injustiças, falar que Deus é único e descrever o plano espiritual. Também convivia muito feliz com o apóstolo Paulo. Aliás, modéstia a parte, não fosse eu, em vez de ele ter sido um dos maiores cristãos de todos os tempos, teria sido assassino vulgar. Me desculpa por falar assim, mas é meu dever ensinar a verdade. E ele foi grato à senhora? Sim, honrou-me pelo exemplo e pelo que ensinou. Paulo alertou os cristãos que, sem profetismo... Mediunidade, não existiria verdadeiro cristianismo, e escreveu orientações excelentes para que os cristãos me entendessem. Fui? Como? Pergunta Felipe, que nunca imaginou que a mediunidade fosse tão interessante. A mediunidade sorri, retira do bolso um pergaminho e lê parte da carta que o apóstolo escreveu para os cristãos da cidade de Corinto. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e de 4 a 10. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons espirituais. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Da mesma forma que existe diversidade de atividades no mundo, mas o Deus é o mesmo. Há também diversidade de tarefas espirituais mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, a manifestação do Espírito, dá a palavra da sabedoria, e a outro, a manifestação do Espírito, dá a palavra da ciência, e a outro, a mesma manifestação da fé, e a outros dons de curar e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Felipe mal acredita. O apóstolo Paulo fala de mediunidade com o nome de dom. Quais os tipos de manifestação da mediunidade você identifica nesta carta de Paulo? Pergunta a sua amiga. Felipe pensa e diz... O dom da palavra da sabedoria e da palavra da ciência são, juntos, a inspiração, a serviço da filosofia e da ciência. O dom de curar pode ser o passe, bem como as cirurgias espirituais. O dom de operar maravilhas pode ser a materialização ou o transporte de objetos para locais fechados. A profecia pode ser a revelação de acontecimentos futuros. O dom de discernir é também inspiração usada, por exemplo, no diálogo com os espíritos desencarnados, nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Os dons da variedade e a interpretação das línguas são vistos quando o médium fala ou entende uma língua estrangeira que não conhece. A mediunidade sorri. Felipe compreendeu a carta do apóstolo. Capítulo 3 Sob as Estrelas Anoitece é -se. A senhora pode continuar um pouco mais? Sei que não se deve insistir nas comunicações mediúnicas, mas, se for possível, estou adorando. Nunca pensei que aprenderia tanto. Sim, meu amigo... Eu posso. O tempo deve ser sempre proporcional à tarefa empreendida. Mudemos de lugar. Vamos para aquele banco. Lá poderemos olhar as estrelas. Um dia vou lhe falar da minha atuação nos mundos superiores. Mas, como ensina Jesus, é necessário primeiro compreender as coisas da Terra. A mediunidade respira fundo e diz... Depois veio a Idade Média. Não foi fácil. Se nas sociedades agrárias sentia-me sufocada, na Idade Média fui perseguida e classificada de demoníaca. Muitos dos que conviviam comigo sofreram muito. Eram chamados de bruxos, de hereges e até queimados. Mas por que essa maldade? Queriam que eu servisse aos interesses mesquinhos deles. Busca de dinheiro, de poder ou de satisfação sensual não combina comigo. Minha tarefa principal é ficar com as pessoas para ajudá-las a se espiritualizarem e a proclamarem a verdade. Ser verdadeiro custou muito nessa época, mas não nos dobramos nem nos dobraremos. Fala olhando para a sala do curso mediúnico do Centro Espírita porque a senhora está olhando para a sala do curso mediúnico. Depois falaremos disso. Voltemos à Idade Média. Milhares foram mortos e torturados por serem fiéis à verdade. Os fracos me repeliam, como fizeram com Jesus, mas não os condeno. Cada coisa tem seu tempo. Em algum momento, todos devem dar testemunho da verdade. Responde a mediunidade, falando essa última parte enquanto olha nos olhos de Felipe com esperança. Só mais tarde ele entenderá aquele olhar da mediunidade. Mas tudo foi só tristeza? Morrer pela verdade não é tristeza, meu amigo. Fortalece a vontade, torna o espírito mais lúcido, corajoso e, claro, melhor médium. Triste é a ignorância dos homens. Vou contar-lhe a história de três espíritos para que você possa me entender melhor. São eles a menina Joana d'Arc, que viveu entre 1414 e 1431, e os jovens Francisco de Assis, que viveu entre 1182 e 1226, e Antônio de Pádua, que viveu entre 1195 e 1231. Mas eles conseguiram ser mais avançados do que os profetas? Conseguiram, pois me compreenderam melhor. Não pensavam que os espíritos superiores que se comunicavam com eles eram Deus. Sabiam que eram individualidades como eles mesmos. Hum, que interessante. Eu não sabia que compreender isso era tão importante. É fundamental. Ainda hoje existe quem adore os espíritos como se eles fossem Deus, é apenas um resquício, mas atrapalha muito. Conclui a mediunidade. Capítulo 4 – Três Jovens Médiuns A senhora pode começar por Francisco de Assis? Pede Felipe entusiasmado. Bem, o Francisco era jovem como você e adorava uma festa, na verdade umas boas farras, e aí entro eu. Sem mim, muitas pessoas boas se perdem nos ilusórios caminhos da vida material para depois viver um doloroso despertar. Mas com ele não foi assim. Logo que ouviu o chamado mediúnico do Cristo, ele mudou e teve um errinho de comunicação que foi até engraçado, mas que é comum de acontecer. Conta mais, pede Felipe Curioso. Jesus tinha falado para Francisco reconstruir a sua igreja, mudar a forma de viver dos cristãos. E ele achou que era uma igreja abandonada, perto de onde morava. Conta a mediunidade, rindo ao se lembrar da história. Mas como ele entendeu que não era aquela igreja? Com o tempo, quem me cultiva espiritualiza-se e passa a entender tudo melhor de forma mais clara. Depois, as comunicações tornaram-se comuns e fizeram parte da vida de Francisco até o momento da desencarnação, que, por sinal, teve impressionantes fenômenos mediúnicos, como os estigmas. — A senhora quer dizer que os estigmas de Francisco de Assis são um fenômeno mediúnico? — Como não, meu amigo? — Ai, pena que ninguém estude mais esse fenômeno. Felipe sabia que os estigmas eram ferimentos semelhantes aos que o Cristo sofreu na crucificação, que apareceram no corpo de Francisco de Assis. Ele gostaria de entender melhor esse fenômeno, mas sabia que o diálogo mediúnico tem que ter organização e que ele deveria estudar antes de questionar. Ele decide aguardar pelo momento oportuno para, depois de estudar o assunto, dialogar com a mediunidade. Interrompendo os seus pensamentos, Felipe diz — Fale alguma coisa do Antônio de Pádua, por favor? Ele viveu na mesma época que Francisco de Assis. Que médium extraordinário! Uma vez, enquanto ele pregava na Espanha, seu pai estava sendo condenado injustamente por um crime em Pádua, na Itália. Ele adormeceu durante a pregação e foi até o outro país em espírito. Materializando-se lá, ele defendeu o seu pai, que foi inocentado, voltou e continuou a pregação. Um lindo fenômeno mediúnico a favor da justiça. Conta mediunidade entusiasmada. É o mesmo fenômeno que aconteceu com Eurípides? Sim, Eurípides Nufo, que viveu na cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, fez isso várias vezes na sala de aula do Colégio Allan Kartec, e seus alunos, que tinham a mesma idade que você, assistiam e ajudavam com apoio energético. E Juna Dark teve contato com a senhora ainda jovem? Pergunta Felipe, que quer aproveitar cada segundo. Que menina inteligente e corajosa! Começamos ostensivamente quando ela tinha menos de 12 anos. Tornou-se uma das maiores generais da história. Com 17 anos, comandava um exército com mais de 4 mil homens e venceu uma guerra que se prolongava há mais de 100 anos. Por isso o nome de Guerra dos 100 anos. E é claro que eu dei uma mãozinha. Conclui sorrindo ao se lembrar de uma médium tão amada. Conte-me mais alguma coisa da história dela, por favor. No começo, ninguém acreditava que ela tinha mediunidade e excelentes guias espirituais. Ela foi falar com o rei para comandar o exército da França. Tanto insistiu que o rei resolveu recebê-la e testá-la. Quando ela entra no palácio, está acontecendo uma grande festa e o rei se disfarça e coloca outra pessoa no trono. Ela entra... E, guiada mediunicamente, é claro, encontra o rei no meio dos convidados e o saúda. Todos ficam impressionados. E ela foi ferida alguma vez nas batalhas? Sim, eu ajudo, oriento e consolo, mas cada um tem que fazer a sua parte. Foi assim. Ela foi avisada mediunicamente que seria ferida com uma flecha, mas que não deveria se preocupar, que tudo ficaria bem. Assim aconteceu, e ela deu um exemplo de coragem para todos. Mas ela não poderia ter evitado, já que sabia? Muitas coisas são evitadas com a minha ajuda, mas há outras que são importantes testemunhos a serem dados. É como eu disse, eu ajudo, mas cada um tem que vivenciar os ensinos do Cristo, superando suas provações. Sim, eu entendi. Eu também terei meus testemunhos. A mediunidade sorri. É bom ver alguém que não queira extrair dela alguma vantagem egoísta. Está ficando tarde. Hora de partir. Eu devo fazer parte do dia a dia das pessoas, mas todos devem cumprir suas obrigações materiais. O dever é sempre bom conselheiro, conclui a senhora mediunidade, que está radiante com aquele encontro. Gostaria de vê-la novamente. Nada mais fácil. A senhora estará aqui na próxima semana? Pergunta Felipe com esperança. Certamente nos encontraremos. Que maravilha! Vou esperar a senhora. Felipe mal se contém de alegria. Agora sim, sente-se espírita. Despedem-se.